Para o público da Rádio Mundial, essa é a música número um do meu CD, Consciência Cantada. É, já está disponível nas plataformas do Spotify. Tem muito, muita muita gente baixando as minhas músicas lá. É uma mensagem, né? Eu vou deixar vou ficar com a última parte, porque essa música inteira é uma aula de xamanismo. Ela fala da força do feminino, ela fala da proteção, que é a pureza das cascatas. Quer dizer, você ter a pureza... Você fica protegido, porque você tem vibrações muito sutis. Fala também da força do tambor, que te coloca com o ritmo da terra. Fala do sopro, que é uma ferramenta que a gente usa nas constelações, uma ferramenta, o sopro limpa o campo áurico. Enfim, eu, um outro dia, na próxima semana, quem sabe, eu fale um pouquinho dessas ferramentas que a gente usa no nosso trabalho. Por falar de nosso trabalho, quero agradecer a presença ontem no grupo de estudos com os meus alunos, que a gente fez constelações coletivas ali, muito fortes na questão de relacionamento. É, mas voltando à música, então quero falar hoje sobre a força ancestral, né? Acorda o poder de tuas matas, convida a nossa força ancestral. O que, que é isso, pai? O que, que é isso, mãe? O que, que é isso? É um empoderamento. A nossa maior mãe é a Mãe Terra. Quando você consegue se sintonizar com a força do planeta, com o ritmo do planeta, e não nesse ritmo frenético e agitado no inconsciente coletivo, você começa realmente a adentrar esse estado de presença, não é isso? A força que vem através do pai, não é só do nosso pai, dos ancestrais do pai, traz a firmeza, o foco, a objetividade, a materialização, a realização, a força de vontade e a prosperidade. A força que vem dos ancestrais, através da nossa mãe, traz... A maior riqueza que o ser humano pode ter, que é a fé, que com fé você consegue tudo, a fé, a cura dos relacionamentos, a cura da saúde, os relacionamentos em todos os âmbitos, afetivo, profissional, social, traz a flexibilidade, a leveza, o jogo de cintura, a amorosidade e traz o sucesso. Né? Então, eu costumo dizer para as pessoas que só quando eu adentrei esse ato de tomar a força da mãe e tomar a força do pai, foi o que eu consegui bastante sucesso na minha carreira. Inclusive, eu estou direcionando agora um trabalho. Você que é terapeuta, a gente conhece poucos terapeutas que galgaram sucesso, não é isso? Que foram para o mundo, conseguiram certa fama no seu trabalho, conseguiram muitos resultados de cura e conseguiram, inclusive, até a independência financeira. Eu sou um deles, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, e costumo passar isso para os meus alunos, que é impossível alguém conhecer essa visão sistêmica do dinheiro, da abundância e da troca e não ser próspero. Eu cobro muito isso dos os meus alunos. Eu não admito um aluno meu que não seja próspero, porque algo está errado ali. Ele pode chegar dessa maneira para a gente, mas ele estar ali e não perceber isso está faltando alguma coisa. Né? A tua maneira de receber o amor da vida, essa força que vem de mãe, é a mesma força de receber o sucesso, saber receber, inconscientemente, a gente se sabota muito. Racionalmente ninguém quer um fracasso, racionalmente ninguém quer ser traído, racionalmente ninguém quer ficar doente, racionalmente ninguém quer morrer. Mas o inconsciente não trabalha assim. O inconsciente muitas vezes, que é muito maior do que a nossa força racional, a Kabbalah chama do mundo do 99%. Aquilo que a gente vê na vida é 1%. Aquilo que é inconsciente é 99%. Então, não dá nem para comparar. Muitas vezes tem pessoas caminhando para a morte, seguindo um ancestral que, né, que morreu prematuramente, caminhando para a falência, seguindo um ancestral que faliu, caminhando para os vícios, seguindo ancestrais que foram excluídos, uh, caminhando para a solidão, né, para falta de troca nas relações, e inconscientemente. Então, o que eu mais escuto no... no WhatsApp, as pessoas que eu atendo tanto individualmente, com constelação individual ou não faço grupos, é, Paulo, eu fui descobrir o que é estar virado para a vida depois que eu passei num trabalho com você. Porque eu realmente estava virado para trás. Eu julguei meu pai, tomei as dores da minha mãe, não não tomei a força de nenhum dos dois. Vocês entenderam que força que é essa? Mãe é sucesso, pai é prosperidade. Mãe é receber da vida, amar e ser amado. Pai é foco, objetividade, escolha, caminhar, materializar. A gente precisa da força que vem através dos dois. Mas a pessoa fala, mas Paulo, eu me dou tão bem com a minha mãe, eu me dou tão bem com o meu pai. Não é isso. Racionalmente, é nossa obrigação se dar bem com o pai e mãe. Bem, ok? Mas é um inconsciente. Se em algum motivo você julgou o seu pai e ficou do lado da sua mãe, você vai apanhar na vida, na prosperidade. Ok? E inconscientemente você também está sem a força da mãe. Porque você. Né? Você tomou o lugar do pai. É pouco tempo que a gente tem para falar sobre isso aqui. É, eu tenho bastante vídeos no, no, no YouTube. Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs, tá? Você procura lá. Ou me escreve, que eu mando para você ali na, na lista de WhatsApp, gratuitamente, não cobro nada por isso. 991197915 19 79, 15. E por falar de gratuitamente, eu vou voltar segunda-feira agora, às 5h30 da manhã, a gente faz uma na meditação, 5 e 15 da manhã, né? Muita gente me acompanha em live pelo Facebook, mas eu tenho as meditações gravadas. Não? São sete meditações que eu fiz. Essas meditações aí rodaram o mundo na questão do, do propósito de você mudar, terminar o ano realizando um propósito que a gente chama de Sankalpa, tá? Também Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs no final no, no Facebook. Mas é isso. Fala, e a música? Então você usa a música para você ilustrar o seu trabalho, para você adornar o seu trabalho? Não, a música não é adorno, a música é a medicina. Né? Quem já esteve no transe coletivo que eu faço lá com o meu público, com os meus alunos, sabe o quanto tanto os mantras como as músicas xamânicas têm o poder de botar a pessoa em transe. E nesse transe, essas questões identificadas com o coletivo, identificadas com a dor ancestral, elas ficam um pouquinho mais abaixo. As pessoas conseguem entrar em contato com a parte inconsciente. E é nesse corpo que a gente chama de mental superior que a gente começa a reprogramar a nossa vida. Tá? Pedrão, como é que nós estamos de tempo? Faz tempo que eu não faço rádio? Eu tenho dez minutos ainda. Ih, que legal, que bacana. Vocês entenderam isso, então? Nós somos um corpo físico, isso é uma matéria que, que eu lecionei na, na minha pós-graduação em psicologia transpessoal, que eu virei professor lá depois. Nós somos um corpo físico. Essa leitura não é a leitura espírita, é a leitura aceita pela ciência. Hoje nós somos um corpo físico. Depois do corpo físico, nós somos um corpo energético. Onde estão os 172 chakras, não sete 7 chakras, né? Temos muito mais. Tem sete principais. Depois nós somos um corpo emocional que é um dos maiores corpos, você é o que você sente, não o que você pensa. Esse corpo emocional é trabalhado na PNL, é trabalhado pelos coaches, etc. Depois nós somos um corpo mental inferior, aquela vozinha chata que fica o tempo todo, não vai dar certo, será que é, será que não é? Depois desse mental inferior, nós somos um corpo mental superior, esse não, esse é a partir daí que eu reprogramo, depois do mental superior vem o corpo espiritual, mas não acaba aí. A religião te fez acreditar que acaba no corpo espiritual. Não. Depois a gente tem os corpos de consciência em vários níveis. Quer dizer, a gente usa a espiritualidade para ir mais longe. A espiritualidade não é meta. Ela é um caminho divino e maravilhoso. Mas dá para ir além. E é isso que eu ensino nos meus cursos. É isso que eu ensino nas minhas vivências. Quando você adentra a percepção dos corpos conscienciais, você realiza, você materializa qualquer coisa. Qualquer modificação na sua percepção. Porque quando eu modifico a minha percepção, eu modifico o evento. Nós não aprendemos assim. Nós aprendemos a modificar o evento. Então, não está dando certo esse namoro? Então, o problema está com o relacionamento. Vamos partir para outro. Não está dando certo esse emprego? Eu vou buscar um outro emprego. Não é assim. Se eu tivesse a oportunidade de mudar a minha percepção, porque esses corpos superiores são muito poderosos. Sobre o relacionamento, eu mudo o relacionamento. Se eu tiver botar foco em mudar o meu corpo de percepção consciencial sobre um relacionamento ou sobre um emprego, eu tenho o poder de mudar completamente o resultado desse evento tá e nós não aprendemos assim nós aprendemos a descartar o evento então você fica repetindo situações claro que você fica ganha dinheiro perde dinheiro fica bem no emprego é mandado embora você está indo tudo bem no relacionamento claro e aí depois o relacionamento vai para o saco como diz o um amigo meu né? claro você está ainda naquele velho padrão você não tomou consciência você ainda está pelo corpo mental inferior a grande sacada é mudar a percepção. E para mudar a percepção, eu tenho que adentrar o meu inconsciente. Para adentrar o meu inconsciente, eu preciso tomar ciência da, da, do poder que tem a expansão do meu corpo consciencial. Parece complicado, né? mas não é não. É muito simples. É muito mais simples. É menos, inclusive. É, no xamanismo, a gente diz que quem faz força perde poder. Você fica se esforçando na, no corpo mental e você, por isso que você se desempodera. Você fica se identificando com essas brigas entre o povo do Lula e o povo do Bolsonaro. E você perde poder em vez de você fazer por você. Você fica identificado com as dores do inconsciente coletivo. Eu não estou nem aí se soltar o um molusco lá, eu não estou nem aí. De verdade. Com ele ou sem ele, eu não vou perder o meu sucesso e a minha prosperidade. Entende que quando você entra nessas raivinhas do inconsciente coletivo, você se desempodera. Quando você compra o que não é seu, carrega o que não é seu, é óbvio que você não consegue caminhar livre para o sucesso. Nos relacionamentos, com o dinheiro, com a carreira, né? com o reconhecimento. Então é isso. Então, uma aluna minha falou, pô Paulo, eu fui fazer um curso com você, eu acho que você dá um curso de sucesso, porque minha vida mudou completamente. Claro, você aprendeu, você se permitiu a olhar com uma nova percepção, inclusive para as coisas que você estava repetindo de maneira inconsciente. Né? Então não adianta eu ler livros, não adianta eu acumular apostilas de curso, porque isso só fica nesse corpo mental inferior. Eu preciso de experiência, tá? na Índia eu estive lá por duas vezes por muito tempo, a gente disse que o paramatma, o que é paramatma? É que eu preciso experienciar a força de Deus e não tentar entender Deus. Se você ficar estudando Deus, sabe o que vai acontecer? Nada, você está nesse corpo mental inferior. Você vai tentar conceituar. Eu falo isso no meu livro, né? quem conceitua separa, quem separa compara, quem compara sofre. Então, não fica atrás de conceitos, informação que não cura, não transforma, não serve para nada. Então, esses cursos, essas apostilas todas que você acumulou, eu lamento dizer que se você não tiver uma nova percepção, isso não vai adiantar nada na sua vida. E é isso que deveria ser ensinado nas escolas. Conhecimento racional não significa nada. Eu atendo tantos executivos, tanta gente de família é, abastada financeiramente, deprimidos, suicidas, uh, solitários. Isso quando não pete todo o dinheiro que ganhou. Não adianta. Ah, mas eu sou desembargador, mas eu tenho... Legal, mas pô, a tua vida não anda. Ah, e o que dirá, então, se a pessoa não teve nada disso? Então deveria ser ensinado às pessoas a tomar consciência de que quando eu me empodero dessa consciência, tomo uma nova percepção, eu mudo a minha vida. E é isso que eu ensino, essa é a minha missão. Vou botar a música na conversa aí. Quanto tempo tem, Pedrão? Cinquinho. Essa música aqui é a música que abriu o programa antes. Chama Receita de Felicidade, ó. tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. Basta apenas o sorriso pra atingir o paraíso, pra ver tudo harmonizar, pra colher felicidade e bons frutos e verdade, a esperança semear, pra receitar ser certeza, respeitar a natureza, não forçar o natural, vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar o seu astral, tem alegria aí.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 Eu fiz para um congresso, eu fiz sob encomenda essa música, um congresso internacional de psicologia transpessoal. Viu? Amit Goswami, Dan Neumann, Susan Andrews. E eu palestrei Dulce Magalhães, eu palestrei Roberto Crema. Fui, eu fui um dos palestrantes desse, desse congresso acabei fazendo essa música que eu, eu não sabia que ela ia me, me dar tantas oportunidades. O congresso chamava-se Felicidade Autêntica. E a música chama-se Receita de Felicidade. Gente... O nosso papo breve, eu tô aqui só marcando essa volta, ritualizando isso. Você me acha aí Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs. Eu tô metido, viu Pedrão? Agora me Google lá, pessoal. Como é que é o seu trabalho? Me Google. Me põe no Google. aí é que você vai achar? Ou vai achar música minha? Ou palestra? Ou vídeo? Ou a agenda de cursos? Brincadeira. A gente não, não tá metido não, Mesmo porque tem uma missão muito maior. Não dá tempo de desse, do ego inferior tomar conta da gente não. Senão os, os meus guias aqui, eles me põem, na, me põem na cinta. Mas é isso. Paulo Sérgio Oliveira com dois H's. Eu espero vocês na quinta-feira que vem. É, essa semana eu vou descansar um pouquinho. Estou muito cansado do meu trabalho. Do simpósio que veio alunos do, do Brasil inteiro. Muito legal, foi muito bacana a gente estar com essa galera toda. Mas deu trabalho organizar e dos atendimentos que estavam acumulados. Eu também atendo online, viu? Quem você que não é de São Paulo? Eu estou com meus atendimentos online aí muito, muito é, acumulados, porque eu fiquei nesse simpósio. Então, essa semana agora eu vou descansar no feriado. Começo terça que vem. Você pode agendar nessa, nesse, nesse número de WhatsApp, 11 991 15 ou me escreve só para receber o meu material, é gratuito, é... E eu vou terminar com música Essa música também faz parte do meu CD O Pedrão, ele é fã do Paulo Sérgio, né? Agora apareceu do Paulo Sérgio, né? Dois minutos aí? Quero agradecer a presença aqui no, no estúdio da Estefânia Do Tiago Marques Ele não gosta que eu fale Aquele irmão da Maria Gadu, ele não gosta que eu fale disso Grande cantora Ele também é um excelente músico Agradecer é fazer a graça descer. Então no poderoso flash, desses que remexe nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer. Então, então no poderoso flash, desses que remexe nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer. Essa música chama-se o poder da gratidão. Pensava eu muito na vida e nem sequer lembrava mesmo de viver. Clamava pelo que faltava e tudo que eu tinha nem podia ver. Então um poderoso flash desses que remexe nos faz tremer. Saquei o milagroso insight do agradecer. Até quinta-feira que vem, a serviço de algo maior. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, espero vocês.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 ZYD